a gente está trabalhando para lançar no Brasil é a segunda a terceira geração de soja tá. que seria uma, uma tecnologia que teria... No o caso, após a Intacta, é isso? É, já é a, a, já próxima. É a próxima tecnologia é. após a Intacta. Nós já estamos com testes no Brasil, já foi aprovado na ctn uma hum. parte dessa tecnologia. E basicamente é uma tecnologia que tem o um controle de lagartas que a Intacta tem, mas amplia o espectro de controle, ou seja, controla mais lagartas do que a atual a tecnologia ela tem dois modos de ação para herbicidas isso é muito importante para as regiões Daicamba. de Não. camba que é muito importante para as regiões que você tem como no rio grande do sul por exemplo as plantas daninhas resistentes e ela tem o potencial produtivo então essa é a nova tecnologia para a soja para o gudão nós estamos trabalhando com a terceira geração de controle de lagartes que a gente chama de bulgar 3 rr flex que também tem o manejo de plantas daninhas essas são as, as principais plataformas. Em milho, a gente chama de, uma, de uma, uma tecnologia combinada, que é você ter proteção para a parte aérea do milho, para a parte de raiz do milho e também dois modos de ação para controle de, de herbicidas, controle de plantas daninhas, duas tolerâncias a herbicidas. o prov 3 Não. A gente, a gente chama bem. de... Gente chama, hoje não tem nome comercial, mas é conhecido como Mega stack, que é, é Estão, Mega combinação de trades. Rodrigo, quer dizer que então essa resistência, principalmente a, a ferrugem e tal, vocês acham que vocês superam com essa impacta 3, vezes? É não, ferrugem não. Ferrugem eu acho que é, uma, é, uma, é um desenvolvimento mais de médio e longo prazo e ferrugem na nossa visão vai ser, vai ter que ser uma combinação de soluções. Então a gente acredita que você vai ter que precisar de variedades uh, uh, tolerantes. Nós estamos tentando desenvolver tecnologias, biotecnologias para para a ferrugem também, está em desenvolvimento, além da utilização de proteção de cultivos de produtos mais eficientes. O que na, essa segunda geração de soja tem, a Intacta tem, além dela controlar as principais lagartas, ela controla a Spodoptera, que hoje a atual não controla, que é uma praga secundária, mas que é importante você aumentar o teu, teu espectro de controle. Então ainda ainda nós estamos falando de controle de pragas e plantas daninhas. Para a doença vai demorar um Eu período maior. Eu queria entender melhor, o nome comercial vai ser intacta, RR3? Não tem quê? um nome comercial ainda. Tá. Como essa é uma tecnologia que ainda está em desenvolvimento, a gente não tem um nome comercial. Então, ela ainda está em vai fase desenvolvimento de desenvolvimento. nos Estados Unidos, no, aqui Brasil? no Brasil? Aqui no Brasil, no Brasil. nós temos os nos nossos sites tropical. no Brasil, sendo testada já no Brasil, mas ainda está com um nome pré-comercial. Né? Os produtores de sódio estão na China para tentar liberar a intacta ainda, e a liberta a gente aqui, nós vendemos 75% da nossa soja para a China. Corremos algum risco? Não, Intacta está liberada. Eles estão tentando trabalhar com essas novas tecnologias de outras empresas, que é uma, uma coisa muito importante. De fato, esse é um trabalho que, que foi muito importante aqui no Brasil. Os, os, as associações dos agricultores, o Ministério da Agricultura, o Ministério da, das Relações Exteriores, fez um trabalho alguns anos atrás, quando a gente lançou Intacta no Brasil, para obter a aprovação na China dessa tecnologia, para a gente poder exportar sem nenhum problema. Isso vai ser uma tendência muito comum no Brasil, porque como a gente vai desenvolver tecnologias para o Brasil, o Brasil, como cadeia, vai trabalhar muito com esses países que a gente exporta o grão, principalmente China, para obter a aprovação dessas tecnologias. O que está sendo discutido lá agora são tecnologias de outras empresas. Tá. Então, assim, essa soja que está indo para lá... Com tecnologia Intacta não tem problema algum vai ser não, recebida? Não, não tem não. Está sendo recebida, tá, continua normal? Não, mal. Intacta hoje está liberada. Vocês estão olhando o futuro, é isso? Isso. É, é, tem algumas outras empresas que têm tecnologias para serem aprovadas na China, mas Intacta já foi aprovada. Tem algum resultado que eu possa dizer de tipo produtividade, de resistência, qual lagarta, algo que possa divulgar? Dá, olha, produtividade a gente não tem ainda, porque é muito cedo para você fazer uma afirmação como essa. De controle de pragas dá, porque hoje Intacta controla as principais pragas, que a gente chama de pragas primárias da soja, e essa segunda, essa terceira geração, além dessas pragas, ela amplia o controle para outras pragas, que é o caso das lagartas, que a gente chama de espodópera no Brasil, que a Intacta hoje não controla. A tecnologia do refúgio, vocês estão é, entrando firme agora, como é que é? Vocês estão quase que ouvindo dizer que vocês vão determinar o faz refúgio ou não vendo semente para você... A gente, não, a gente não consegue, a gente não pode fazer isso, isso não é, não é nem permitido, mas eu estou muito feliz em dizer que a gente tem trabalhado muito com as associações dos agricultores, existe hoje um, um grau de consciência e trabalho conjunto para a promoção do refúgio no Brasil. O refúgio no Brasil é uma prática muito importante para manter a sustentabilidade das tecnologias, como você conhece muito bem. E é muito particular da agricultura tropical, porque nós temos uma pressão de pragas muito maior do que nas regiões temperadas. A gente já viu uma evolução muito significativa em soja, a gente acompanha 4 mil agricultores no Brasil e mais de 85% com adoção de refúgio de acordo com recomendação. Então a gente vê uma evolução muito significativa e a gente está vendo também todas as associações contribuir com isso. Então é um trabalho conjunto de empresas, das, das, dos acadêmicos e das associações dos agricultores. Hoje, hoje na verdade, a gente, todo agricultor que for utilizar uma tecnologia PT, seja da Monsanto ou de qualquer outra empresa, ele precisa fazer o refúgio. Em soja, 20% da tua área deveria ser com um refúgio. Não, tá. No algodão, depende da tecnologia, mas você vai ter 20% de, de refúgio. Chegava a pedir até até 50%, você acha exagero? É isso Dependendo mesmo? da tecnologia, isso é uma coisa que você tem que fazer uma avaliação da, da, da qualidade da proteína que você está utilizando, qual a qual a taxa de mortalidade, mas as tecnologias que a gente vê, tanto da Monsanto, como as tecnologias que a gente conhece de mercado, a gente sempre enxergou alguma coisa como 10, 20, chegando em algum caso, como 30%, mas era isso. Nós deixamos, só, só uma última complementação, nós deixamos avançar muito né, a resistência das lagartas Com isso, com essas providências, você acha que a gente recua? Como é que, que graus a gente vai chegar? Eu acho que a gente vai ter que, uh, se a gente conseguir fazer essas práticas agrícolas no Brasil, que são muito importantes, eu acho que essa é uma das coisas que mais relevantes que a gente tem conversado com o Brava e com todos. O Brasil, pela agricultura tropical, eu vou dar só um exemplo que eu acho que é um exemplo muito ilustrativo. Nos Estados Unidos você tem um ciclo de lagartas por, por safra. No Brasil a gente chega a ter nove. Então a pressão de seleção da resistência é muito alta. Então as práticas agrícolas, como a adoção de refúgio, o vazio sanitário, que também tem um impacto para a doença muito significativa, fundamental para a agricultura tropical. Então, fazendo essas práticas agrícolas, rotação de culturas, o plantio direto, enfim, é, as práticas Prátios. agrícolas, uh, eu acho que a gente tem uma, um potencial muito grande de sustentabilidade. E eu acho que esse é um desafio até nosso, de que a gente não pode, vocês não vão ouvir falar da nossa parte, mas uma, que uma tecnologia é a solução das coisas. É, tem que ser o manejo, manejo Rodrigo, realmente. O um refúgio em saco, claro, falaram a gente continua a desenvolver essa tecnologia no Brasil para principalmente para milho que é uma, uma uma possibilidade de ser feito Então, a gente tem trabalhado nisso com as novas proteínas porque você precisa ter uma quantidade de proteínas para você poder fazer a o refúgio na sacaria exatamente então com as novas tecnologias com as novas proteínas que nós estamos desenvolvendo é possível que a gente traga essa essa prática aqui para o Brasil Rodrigo você está falando agricultura digital né o climate aí semana passada o Brasil botou o satélite de comunicação, finalmente, né? Então nós vamos ter banda larga. Qual é o impacto disso? Como é que você avalia? Nós vamos ter, finalmente vamos ter, enfim, o nosso smartphone sendo acionado dentro da roça? Olha, acho que ainda a gente vai levar um tempo. É impressionante, o ponto da tua pergunta é muito porque é impressionante, quando você pega o mapa de cobertura no meio oeste americano, lá no Corn que você conhece muito bem, é impressionante a cobertura. É o equivalente à cobertura que nós temos em São Paulo. Se você pega Mato Grosso, Goiás, a cobertura é mínima. Esse é um desafio ainda do Brasil, da conectividade. O que fez com que a gente desenvolvesse uh, para o Brasil tecnologias que pudessem ser sincronizadas. Então você utiliza toda a, a plataforma da Climate durante a, a plantio, a colheita, e quando ele leva esse equipamento, né, o iPad dele para o escritório da, da fazenda, a, faz a... O um, um, um ter sincronismo. O sincronismo. Nos Estados Unidos, na maior parte dos agricultores, eles conseguem ver isso ao vivo. Então, um agricultor que tem a cobertura na fazenda dele, se ele estiver em São Paulo, ele consegue ver o plantio dele acontecendo naquele... Não é só na momento. sede, está lá dentro é. da... Do... Em alguns, algumas fazendas no Brasil a gente consegue fazer isso. Já algum, consegue? Já. Tem alguns, alguns, a gente tem um agricultor aqui brasileiro que estava em São Paulo por uma questão de saúde... E ele estava acompanhando o plantio da fazenda dele através do iPad conseguindo ver em tempo real. Isso através de quê? Como é que ele conseguiu isso? É rádio, talvez? Não, isso ele estava com, com o iPad aqui, lá. nuvem. Lá? Não, lá era a transmissão. Lá tinha cobertura de, de, de celular. Ah. Tinha cobertura 3G. Ah. Não, porque a gente acha que esse é o impedimento maior de você ampliar o seu produto. Né? Esse é um desafio no Brasil, mas ele é possível de você fazer esse tipo de solução que a gente encontrou, que é o sincronismo. né então, já é possível? Já né? é possível. Já, a, gente já, a gente já faz isso hoje no Brasil. Então, a nossa tecnologia da climate aqui no Brasil já era desenvolvida com esse sincronismo. Nessas áreas que vocês têm, dessas fazendas, que me parece que são oito fazendas atuais 103 nós trabalhamos. 103. 103, então, 103 aí agricultores têm... da mais fazendas. Então, vamos ver. Vou pegar um exemplo qualquer. Estou lá em Vera, Feliz Natal. Eu vou conseguir isso já? Agora você acha que... Já. O que vai acontecer é o seguinte. O, o agricultor vai estar com o equipamento dele no plantio. E ele está com, com a nossa plataforma instalada. Ele faz todo o plantio, todo o plantio que ele faz, semente por semente, quanta semente está caindo, qual o espaçamento, qual a velocidade do plantio, qual é a população. Está toda registrada por metro quadrado do plantio. Registrada. É ele, registrada no iPad aqui. A tá. hora é que ele pega esse iPad, uhum. ele leva para onde tem a internet alimenta a nuvem e aí está disponível aí ele consegue enxergar aí se o agricultor, por exemplo, tiver aqui em São Paulo, nessa noite quando foi sincronizado lá, ele olha no, iP Sim, no iPhone mas, dele e consegue enxergar assim, a questão da semente, a gente sabe que a velocidade de plantio está sendo por causa da janela, então o pessoal muito re reclama isso, quer dizer, eu controlo a minha máquina mas não controlo a máquina do Zezinho que está lá na frente a gente vai conseguir isso com esse sincronismo você acha que agora, nesta safra a gente ouviu, o Eloy, o Eloy... Uh, um agricultor de, de, de, de, do Mato Grosso, eu tive uma visita com ele há pouco tempo, ele me falou exatamente isso. Ele percebeu uma grande qualidade na melhoria do plantio, porque todos os operadores deles sabiam que tudo que estava sendo feito estava sendo registrado. Né? E os operadores, a surpresa positiva é que os operadores tiveram uma resposta muito positiva, porque eles queriam ser reconhecidos pela qualidade do trabalho feito. Pois então foi um, um ciclo positivo, interessante. O Eloy é um, um exemplo desse.